A primeira necrópsia dela, oficialmente, fazendo... Sim, e a minha, eu, e ela eu ia junto, perguntar isso! Com um, um menino chamado Aleph, né? Eu não esqueci o nome, então, a primeira necrópsia, né? E, e era... Ali a gente já estava cheio de inexperiência, né? Tipo, ah, era um enforcamento, né? Uhum. E aí, como talvez a gente pegue esse, essa brechazinha para falar, para você só um detalhe, né? Então, o, o médico-legista, uhum. o, o auxiliar médico legal, na perícia criminal, ou seja, o fundamento, ou seja, a função lá do Instituto Geral de Perícia, por exemplo, no caso deste óbito, é encontrado alguém morto. É dar a causa jurídica de morte dessa pessoa. Uhum. Ou seja, a terminologia é essa, é a causa jurídica de morte. da morte. Essa pessoa morreu, por uma causa violenta, ou seja, então não foi natural, aquela morte abreviou o tempo esperado e natural de vida dessa pessoa, então, por exemplo, não uhum. foi um infarto, não foi um derrame, não foi uma meningite, não foi o Covid, não foi isso, né? Causas ditas naturais Sim. ou biológicas, né? Quando você tem essa causa de morte violenta, você tem que determinar se essa causa jurídica dele foi homicídio, suicídio ou acidente. Isso uhum. tem implicações legais, se for um homicídio, segue um inquérito policial, esse inquérito policial é apresentado para o Ministério Público, o Ministério Público vai é, co convencendo-se de que há um, um assassino, um homicida, uhum. vai apresentar o juiz, o juiz vai lá no, no, fazer o, o, o tribunal de júri, Sim. e se tem a identificação daquele homicida, nós conseguimos dar elementos de autoria, que são a, a, a nossa função, é de dar, criar, né? criar, não, mostrar a prova, revelar a prova, para a condenação desse indivíduo. Uhum. Se é um suicídio, se encerra ali. Né? Você está dizendo, então, não investiga mais nada. Uhum. Mas, de um ponto de vista, assim, de pensando bem, como é que um homicida ideal faria? Né? Era tentar provocar uma morte que dissimulasse todas as evidências de que aquilo fosse até um homicídio, pronto, um suicídio, porque nem investigação teria. Uhum. Por mais que você não deixasse rastros, ainda se há, o vestígio, ou a suspeita do homicídio, vai se continuar, Sim. É, vai uhum. continuar uma investigação, não é verdade? Agora, se tem um suicídio, para. Né? Se verdade. nós... Né? Ó, isso é um suicídio, pronto, parou. E abrir um caso desse há muito tempo depois, não vai ter, é, ter talvez mais nenhum elemento para conseguir... Sim. Ah, não tem indício, é, né, André? Do menino, do Aleph, era é 15 anos ou 14 anos, imagine, é horrível fazer uma, uma necropsia e adolescente, né? Há Sim. mortes que pesam mais, isso é verdade. Não é, Luana? Tem mortes é. que pesam mais. Não é. é por desrespeito a ninguém, mas assim, criança, tinha tudo para viver, o que que fez aquele transtorno inteiro para ele pegar, colocar um laço no pescoço, pendurar em um lugar e, é, e se enforcar e, e morrer, uhum. né? Mas é uma morte asfíxica, que é uma morte agônica, uma morte que causa muito sofrimento, pode demorar muito. Né? Pode demorar muito. E nós temos que avaliar isso, né? Então, tem que ver o suco, as características desse suco, as lesões que ele deixa na, na pele, as lesões externas, como equimos conjuntivais, a sermosa, uh -huh. facial, daí tem aqueles epônimos lá da, da medicina legal. Depois, eventualmente, abrir o pescoço, verificar se tem lesões nas partes moles, quebrou o ossinho ióide, se lacerou a carótida, abrir tórax e verificar se o pulmão está tá inflado se o sangue mudou a cor a sua tonalidade o, o fígado tá pletórico grande né então a gente vai buscando essas características e de certa forma você vai fazer sempre um diagnóstico diferencial com um dia numa questão de prova que a Luana me mostrou e eu acho que eu aprendi com aquilo não esqueci mais eu teria cometido erros tivesse no concurso naquela questão que tu me mostrou né Pois é até falando nisso né a não sei se tu quer continuar eu já entro com a questão para você explicar para é? eles Pode perguntar, pode falar Não, essa questão. É, é, é todo mundo, a maioria, mas pouquíssimos, que nem eu te falei, pouquíssimos acertaram, porque e eu até fiquei né, receosa, fiquei apreensiva, e por causa disso que eu conversei contigo, e depois da forma como tu explicou, eu entendi. Né? É que nem assim, ó, no desabamento de uma construção, o indivíduo morreu por asfixia, porque um pesado cano de ferro... Comprimeu fortemente seu pescoço, impedindo a passagem de ar. Figurou-se, portanto, um caso de... Aí foi uma asfixia por estrangulamento. Pois é. Estrangulamento. Pois é. <risos> e, e aí uh -huh. o que acontece é o seguinte. Tem, é, tem na, na, na, na, na língua portuguesa, na interpretação do texto, ou no, no mundo jurídico, um, um negócio que a gente chama de hermenêutica, né? Uhum. então, hermenêutica é a interpretação do texto né? na, na parte religiosa dos textos religiosos na parte jurídica, a interpretação daquele texto e eu, eu brinquei com a Luana isso é, um, é uma questão de hermenêutica né? como é que nós vamos interpretar esse texto e daí tem só um breve relato que Hermes era, eu gosto de mitologia né? Hermes era o, o, o mensageiro dos deuses ele falava com Sim. os deuses né? Aquilo que tinha uhum. um elmo uma, ficava, ele voava com aquilo com aqueles ele voa, né, tem isso. aquele capacete com asa, é aquela... Uh -huh. o, e aquelas asinhas, eu acho que na, é aquele que tem as asinhas é. do pé? Isso, isso, que é o Hermes, uh -huh. né? Filme, é o Hermes. Que, é, essa era a característica dele, mas ele falava com Deus, isso dava para ele um poder enorme, né, porque Deus não Sim. falava de uma linguagem que nós, seres mortais, entenderíamos. Uh -huh. E Hermes vinha e falava a interpretação dele, que muitos diziam assim que Hermes podia contar o que ele quisesse, né? Verdade. Ele, mesmo ele vai falar. Então, assim, quando nós estamos lendo um texto, por isso que eu gosto dessa frase hermenêutica e gosto dessa história. Eu não tinha percebido uma coisa que sempre eu lia, lia, né? dava aula, uhum. aprendido, mas ao mesmo tempo eu não tinha entendido. Quando você tem uma constrição cervical, então, na língua portuguesa, aquilo que aperta o teu pescoço, né? Está contraindo o teu pescoço. Então, veja bem, quando é usado, pela mão de uma terceira pessoa, você vai chamar isso de esganadura, constrição cervical, uma asfixia mecânica. O ar não entra porque você está apertando o pescoço. Fácil, esganadura, é preciso ter um elemento, a mão humana. Hum. O enforcamento, o laço, é preciso ter um laço, então uma estrutura que dê um laço, que envolva o teu pescoço, mas o peso do teu corpo é que determina a constrição desse laço e o aperto do pescoço. Simples. Mas o estrangulamento é quando uma força terceira causa essa constrição. Uhum. Mas eu entendi o seguinte: dando aqueles nozinhos no pescoço, tá? dá um nó dá um nó, dá nó, alguém torce você, né? Como é sim. o típico, né? Se, por exemplo, uh -huh. você ó, Ou você usa um torniquete. Sim. Aqui, ó, sim. E uma outra pessoa. Isso uh -huh. aqui é um estrangulamento. Sim. Mas esse peso externo de uma barra de metal, que não é um laço, mas ele tampa isso aqui, né? ele aperta, ele contrai, hermeneuticamente, Hermes estava nos dizendo, isso é estrangulamento. Pois então, é. uma questão que às vezes você pega ali e ia é pensar como uma sufocação, né? como algo... Uma sufocação diferente. direta, porque até na questão são, três, são quatro... quatro... vamos supor, quatro... Uma quatro quatro... Coisinho, é lá, isso, é fácil, isso. Né? estrangulamento, sufocação direta, sufocação indireta e enforcamento. A maioria, a maioria vai em sufocação direta. É. E né? não era. É uma construção é. pelo peso. Então, assim, às vezes nos concursos faz diferença, né? Então ele foi Sim, estrangulado. Pois é, pois é. e, e isso é uma... E isso é Às vezes você come bola, porque Sim? não interpretou bem a língua portuguesa. Né? Sim. E aí quando a gente lê os textos, né? Ficou óbvio depois disso, né? Se tivesse lá o uhum. livro, é o, texto? o que, que é a definição? É, eu aqui falei com uma terminologia mais simples, né? Mas no texto, o texto estava muito claro e dizia, explicava que era, que era um Sim, estrangulamento. Isso, aham. Uhum.